Vamos lá então. O Adriano pouco receber uma notificação Bom, Bom, ah, já recebi aqui. Bom, boa noite a todos e a todas. Vocês estão recebendo aí uma notificação da fanpage do Centro Cultural de Esperança Vermelha, o CCB. Hoje faremos a nossa primeira roda de 2021 pela primeira vez. Estamos, depois da, da quarentena, depois da, da, do vírus e de tudo que aconteceu na, no nosso país, na nossa cidade aqui de Campinas, no ano passado, é a primeira vez que a gente faz a roda aqui no CCV. E, então, é a primeira roda de 2021, a primeira roda aqui no CCV após a pandemia e a primeira roda também com uma companheira que eu vou apresentar daqui a pouquinho, e, e que participa pela primeira vez na condição de vereadora. Então a gente é uma roda também que é comemorativa, né? E esse isso, ano que é um isso, ano que promete isso. muito. Bom, como estamos fazendo aqui novamente presencialmente, então a gente por pelo, né, pelo respeito, é, na importância de ter os cuidados sanitários, pelo exemplo que a gente dá, né? Como a gente está fazendo aqui presencialmente, então usaremos a máscara, apesar de ser um ambiente controlado, com um número muito restrito de pessoas, a gente avaliou que é importante o uso da máscara, até pelo exemplo que a gente está dando para todos e todas que estão nos acompanhando hoje, tá? É, bom, a roda é o mesmo esquema de sempre, vocês que já acompanham, acompanhavam, é, já sabem como funciona, mas para caso tenha alguém acompanhando agora pela primeira vez, é, a roda acontecia nas segundas-feiras, agora a gente vai alterar para as terças-feiras, porque a gente quer que a Guila esteja presente aqui com a gente nas rodas, muitas vezes vamos demandá-la muito durante o, o, o ano de 2021 e é, as sessões na Câmara Municipal, algumas sessões acontecem na segunda-feira, né? Então, por isso essa mudança, excepcionalmente a partir de agora, é ao contrário do que acontecia antes, que as rodas aconteciam sempre às segundas-feiras, então é importante que todos se lembrem que a partir de agora, as rodas na terça-feira, a partir das 19 horas, o horário está mantido, mas a gente alterou a data, tá? Nós pedimos para todos e para todas que estão acompanhando que ajudem compartilhando essa live para que ela chegue ao maior número de pessoas possível e para que a gente comece esse ano de 2021 bem informado e para que a gente possa, com essa roda aqui, contribuir para a organização das nossas lutas no ano de 2021. É, antes de apresentar a nossa convidada, que está agora na condição é, de vereadora na cidade de Campinas. É, vou dar alguns informes aqui, enquanto isso as pessoas vão chegando para acompanhar a roda é e depois eu dou uma boa noite para ela e passo a palavra para ela, tá? É, essa, essa roda de hoje nós vamos conversar sobre, principalmente sobre dois temas né, que estão aí muito comentados nas redes e que tem muito a ver com a nossa convidada, um deles é a questão da, da vacina que vai começar aqui na cidade de Campinas, quem está acompanhando de outros estados, aqui no estado de São Paulo, é, a, a vacina vai começar a ser aplicada aqui na cidade de Campinas, né? então nós vamos tratar um pouco desse tema, é um dos temas, o outro tema é a eleição do Camprev que é o nosso Instituto de Previdência dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, tá? Então me dê um feedback aí se o som tá bom, se a imagem tá boa, tá? E... A Wanda a reclamou, a a reclamou que o som tá um pouco baixo. O som tá baixo. É, porque e... o celular é, é, é muito... É, nós estamos com um problema aqui, é, que nós estamos trabalhando hoje sem o microfone, né? Eu vou tentar falar um pouco mais alto, Wanda, para ver se a gente consegue melhorar o áudio, tá? Lembrando que quem estiver acompanhando através de celular, você pode fazer uso do fone porque isso melhora para poder escutar o áudio da nossa roda. Tá? É, primeiro eu queria dar um, um informe, nesse, nesse ano nós tivemos um assunto do momento, nos primeiros dias de janeiro, foi o processo de eleição da mesa da, da Câmara Municipal, a gente está discutindo agora também a mesa na, da, do Congresso Nacional, as mesas, né? a mesa do Senado e a da Câmara dos Deputados e aqui em Campinas a eleição da, da mesa da, da Câmara de Vereadores já aconteceu, né? Então, o presidente eleito é o Zé Carlos, do PSB apoiado pelo governo e obteve 24 votos depois a Mariana Conte ficou em segundo lugar com 5 votos e o Marcelo Silva, do PSD ficou com quatro votos, tá? É, a Mariana Conte obteve cinco votos, três do Partido dos Trabalhadores, dois do PSOL, PT e PSOL mantiveram a, a, a parceria aí do, do processo eleitoral, né, onde estiveram coligados, e isso foi muito importante, a Mariana Conte, que é a companheira do PSOL, foi a vereadora mais votada na cidade, então... Se o, as tradi não tem nada regimental né, que determine isso, mas se a tradição fosse levada à risca, é, ela teria que ser a presidenta da, da Câmara. Né? Mas a gente sabe que o governo acaba tendo as suas preferências e faz valer na hora do, do vamos ver. Né? Então, a Mariana Conte obteve cinco votos, três do PT, dois do PSOL, ela que é do PSOL, e o Marcelo Silva obteve quatro votos. O Marcelo Silva é do PSD e ele teve o apoio do Novo e do PP. Ele juntou aí os setores do, do bolsonarismo na cidade é verdade, né? e mais um, um setor que apoiou o Orsi no pleito eleitoral. Então, mas a gente sabe que a oposição programática de esquerda que vai pautar o, o debate mesmo é, são esses vereadores que votaram na Mariana Conte, mais o Gustavo Peta, que a gente é, torce para que esteja com a gente nas lutas nos próximos quatro anos, né, a gente é, vai dialogar com ele para isso, embora nesse primeiro momento o PC PCdoB tenha optado pelo apoio aos recados, tá? É, bom, então esse foi o processo eleitoral na Câmara, o governo fez maioria, não é uma maioria, já vimos maiorias maiores, né, que é essa, e não é uma maioria com muita folga, então tem espaço aí para fazer muita luta, muitos embates durante o ano, e nossa convidada vai falar sobre isso, tá? Então é isso, peço mais uma vez para quem estiver acompanhando, ajudem, compartilhando, quem quiser fazer alguma pergunta já vai postando aí, porque... Essa roda ela vai ser uma roda rápida e talvez a gente só dê tempo de fazer um bloco de, de perguntas, tá? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, um comentário para falar com a nossa convidada aqui, aproveite e já, já vai escrevendo aí, tá? É, bom, então é isso. Nossa convidada de hoje é uma convidada especial. Eu estava aqui fazendo essa introdução para aguardar mais gente entrar na nossa live. Nossa convidada é a Guida Calisto uma velha companheira que já foi me entrevistada aqui, eu já entrevistei ela, depois por um período ela assumiu o comando da roda aqui, agora ela está exercendo uma função que vai demandar muito dela, então eu estou voltando de novo a ser o âncora, entre aspas, da, da nossa roda aqui, mas a gente não deixou ela em paz e convidou ela para vir participar aqui. E porque não ficou livre de participar da nossa roda também né? Durante o ano vamos demandá-la bastante Para estar aqui com a gente A Guida se elegeu vereadora a Vereadora mais votada do partido do, dos trabalhadores Atualmente está na liderança também do partido na Câmara Então nós vamos conversar sobre tudo isso E que eu comentei no começo E a Guida vai fazer uma fala introdutória Algumas perguntas, algum comentário que apareça assim, para a gente na caixa de comentários da nossa, da nossa lá. Então é isso, Guida, muito boa noite, parabéns e. <risos> Legal! Muito boa noite, parabéns pela campanha, muito bonita e a gente deseja muito boa sorte para você e vamos acompanhar toda a sua luta, já estamos acompanhando desde já, né? E obrigado pela, por estar aqui com a gente, por reservar esse espaço na agenda para estar aqui com a gente hoje. Bom, eu que agradeço, né? Boa noite, Adriano. Boa noite a todas e todos que nos acompanham né? nessa roda de conversa do CCV. É, ah. Agradecer o espaço, agradecer o CCV por a gente inaugurar né? esse 2021, é a primeira roda, né? Primeira. Primeira roda com a gente. É, bom, aqui é minha casa, né? Todo mundo sabe que é um espaço muito importante, que faz toda essa discussão política e de muita referência na cidade. Então, eu tenho muita alegria de estar aqui, né, dialogando com vocês, dialogando com o pessoal que sempre acompanha as nossas rodas de conversa. É, e falar que a gente enfim, a gente vai priorizar sim, né, sempre, sempre que a gente puder estar aqui ocupando esse espaço, a gente vai estar priorizando isso, vai debatendo com vocês. Porque é aqui que a gente consegue também né, um espaço de diálogo né, com a nossa militância, é, porque o um, mandato um de esquerda não tem como ele é, seguir sem ter essa relação com a militância direta. Né? Então, os militantes né, que par participam, sempre participaram das nossas lives, da hora de conversa para nós, é, tem muita importância e a gente quer continuar essa trajetória de relação, né, de, de diálogo. Então agradeço muito o espaço e enfim, a gente, vai, a gente vai continuar junto aí, sempre que tiver informações, dados novos a gente vai estar aqui com bastante disposição para dialogar com todas e todos né? é, o Adriano falou um pouco sobre a, a questão da eleição né, da, da mesa da Câmara Municipal é, o PT ele fez, a bancada do PT, fez a opção né, em em votar em em, em, em seguir né, assim a mesma orientação o mesmo alinhamento do que a gente fez né, na na eleição municipal que na nossa avaliação foi uma uma uma eleição que apesar da gente ter tido uma derrota eleitoral a gente teve um ganho político importante para a cidade a gente fez a fez a unidade de, de, dos dois principais partidos de esquerda do município né PT e Sol né, numa campanha com Pedro Toulinho, né, e, e a companheira de Santana, que levaram essa campanha de forma muito bacana, né, apresentaram para a cidade um programa, governo, é, que, que, um programa de governo que que um programa de governo que que trouxe, né, é os anseios da população trabalhadora, né, dos trabalhadores das trabalhadoras desse município. Um um programa de governo que foi construído a muitas mãos, com ampla participação da nossa militância, né, do, da população desse município, enfim, então a gente é, entendeu que a gente deveria é, seguir essa, esse, mesmo, esse mesmo entendimento, é, não só por conta da eleição, mas por conta também que a gente entende que essa cidade a gente vai ter pautas e lutas muito importantes a serem feitas, e a gente tem a discussão parlamentar, né? o que a gente vai discutir dentro do parlamento. A gente levou em, em consideração as lutas sociais que a gente tem que tocar nessa cidade, nesse município. Né? Então, assim, tem muita coisa que, que vai acontecer agora em 2021, né? que, é, muita coisa que os trabalhadores vão ter que se organizar, vão ter né? que se posicionar. E a gente entende que essa luta não pode ser só no parlamento nós não podemos só priorizar a luta dentro do parlamento. Se fosse assim é fato que a gente poderia ter se posicionado como outros, né, outros partidos fizeram, de apoiar o candidato do governo, né, que muitos fizeram isso, né, pensando em receber aí algumas posições, né, alguns alguns espaços, né, garantir alguns espaços. Mas para nós o que valeu a pena, né, o que vale, o que estava no centro do nosso debate foi garantir a nossa unidade na luta social, na luta popular da cidade. Então, nós temos várias várias lutas aí que a gente vai ter que travar agora, logo. Por exemplo, a gente tem logo agora, né, no primeiro trimestre, a gente tem o 8 de março, né, que é a luta das mulheres. A gente precisa né, é, ter é, uma unidade das mulheres de esquerda para apresentar a nossa pauta, né, que a pauta do Dia da Mulher ela tem que vir acompanhada também com a pauta da discussão de classe né? da mulher trabalhadora da mulher que mora na periferia da mulher que, eh, que sofre violência né e não e eh, não pode ser uma pauta meramente que, que discute só a pauta de gênero mas também que discute a nossa pauta de classe a nossa pauta de raça então eh, é extremamente importante que houvesse essa unidade né desse campo nosso de esquerda para a gente poder é, alavancar, para a gente poder dar mais visibilidade, fortalecer a nossa pauta, que é né, a luta das mulheres. A gente tem também a eleição, é, a, a disputa aí do sindicato dos servidores, né, do STNC. A gente sabe muito bem que é um sindicato de extrema importância nessa cidade. Né? Se tem uma organização sindical que pode mudar, inclusive que pode abalar, inclusive, a administração, para que seja uma administração que venha atender as pautas populares, a pauta dos trabalhadores, mas não dos trabalhadores só da prefeitura, mas, mas sim do serviço público, né? daquele trabalhador que precisa do serviço público, né? da população que necessita de educação pública, de qualidade, que necessita de saúde pública né? com, com qualidade, que precisa de um transporte público. Então, assim, a gente sabe que a organização sindical dos servidores é extremamente importante para isso. Né, e, a, e a direção da STMC, no, né, nesses últimos períodos, a gente sabe que tem se posicionado de forma muito recuada, muito moderada, né, é, e, e são verdadeiros aliados né, dos, dos últimos governos, aí, né, do, do, do governo Jonas. E a tendência de ser aliado ao governo Dário também é muito grande. Então, assim nós é, precisamos, a gente pensou na organização do movimento popular do movimento social para poder fazer tratamento nessa cidade. A gente não colocou só na mesa a discussão parlamentar, o espaço parlamentar, mas a gente colocou na mesa, né, né, nessa discussão. A gente tem a pauta da juventude, né, a gente tem uma ampla juventude que milita, né, nas universidades e que necessita também de uma unidade da esquerda para poder ter esse fortalecimento nessas disputas e isso a gente levou em consideração, sim, na nossa discussão. Então apoio o nome da companheira Mariana Conte, e ela vem encarregada é, de todo esse, esse debate, toda essa discussão, de todo esse fortalecimento da esquerda no programa social e popular no município. E também o que foi muito muito bacana, a gente eu não posso deixar de registrar, né, que é a primeira vez na história desse município que nós temos uma bancada com quatro mulheres, né, é, três mulheres é, organizadas né, no campo da esquerda, né, e, e também tem uma outra companheira lá que não é desse campo. Mas isso é um avanço, porque a gente sabe o quanto Campinas está é, fragilizada na pauta das mulheres, na discussão da pauta das mulheres, assim. e, e é uma pauta que é transversal. Né? Se a gente for discutir saúde, a gente vai estar tá tendo que incluir a pauta da mulher. Se a gente for discutir educação, né, se a gente for discutir transporte, De um fortalecimento né, neste campo. E agora, com quatro vezes, a gente pensa que a gente pode também dar mais liberdade para a luta, né, para a pauta das, das mulheres em nosso município. Então, e, a, e a Mariana Conte garantiu que a mesa de posse fosse coordenada por mulheres. Isso também foi história, né, nunca aconteceu no município, porque é a primeira vez que a gente teve né, um pessoal, um grande de mulheres assim eleitas, e isso para a gente foi muito, foi muito bacana, né, foi algo bem que deu bastante destaque. Bom, é, como o tema da Roda fala sobre aí perspectivas né, para esse ano de 2021, eu quero dizer para vocês que é, a gente assumiu agora, né, no, no início agora de, dois mil, de janeiro, né, no início de janeiro, e assim, sem nenhum dia de folga mesmo. É, vários, ainda alguns vereadores ainda estão ocupando espaço, estão conhecendo os seus gabinetes. tal A gente também está, mas a gente não tem tempo para fazer isso, para conhecer ali. A gente já começou com muito trabalho, com muita demanda. E, e são demandas que chegam a toda hora, a todo momento. A gente sabe muito bem que é, nós, enquanto, par enquanto um, um partido, que é o PT, que é, tenta discutir todas as demandas, todas as pautas que não chegam, a gente acaba ficando um pouco, né? É isso, tendo que dar conta. Eu estou bastante animada, bastante preocupada, mas bastante animada também, porque a gente vai ter muito trabalho pela frente. Um dos principais temas que já estão, que está aí enrolando na, na mídia local é a questão da vacina. No, é, o, a administração pública apresentou um calendário é, e os postos né, de vacinação e isso já deu logo, ele apresentou na quinta-feira né, o, o, o roteiro, né, os locais onde vão ser aplicado, onde vai ser os postos de vacinação e de imunização. E logo ali, nós, da bancada, a gente já viu com muita preocupação o anúncio do prefeito. Porque ele apresenta cinco postos, ele, ele fala que são postos descentralizados, hum. mas quando a gente vai ver, é, é bem o contrário, ou seja, é a total centralização. Por exemplo, a gente vai, a gente pega, se a gente for pegar as três regiões clássicas que a gente sempre usa da periferia, né, por exemplo, se a gente usar pegar é, região do Campo Grande, Região Campo Verde, Região Rio Verde, a gente vê que o que foi colocado aí de do endereço os locais da vacinação pode causar um, um caos assim muito grande. É, ele dando um exemplo na Região do Campo Grande, que é uma região extensa, né, que é uma região muito grande, mesmo que o Campo Grande já fala. A população que mora lá nos bairros, tipo é, Campina Grande, São Luís, São Bento, Parque Floresta 1, 2, 3, 4, Parque Itajaí 1, 2, 3, 4, essa população vai, ser, vai ter que se deslocar até o Jardim Pauliceia, porque é onde que está hoje situado na né, NERD Noroeste. Veja, a gente vai estar tá falando de uma população que, que de acordo né, com a, a etapa de vacinação e o um grupo de risco, a gente vai estar atendendo uma população de 60 anos para cima. Bom, nós estamos falando de uma população de 60 anos para cima que vai ter que, que utilizar transporte público para vir né? dessas regiões mais longe até chegar ao né? Vai ter que utilizar o transporte público, que é um transporte público precário, que todo mundo sabe que teve redução da frota. Ou seja, a possibilidade de ter aglomeração é, é dada. Né? Vai ter aglomeração dentro dos ônibus porque essa população vai ter que né, se locomover. Boa parte dessa população que são idosas, acima de 60 anos, não tem condição de se locomover, de, né, de fazer esse transporte, esse deslocamento sozinho, vai ter que demandar alguém para acompanhar, ou seja, mais gente circulando, mais gente aglomerando dentro dos, né, dos ônibus, do, do transporte público, além de ser é um transporte público caro, a gente sabe que o transporte público está é virando mais caros. Do país, né? E uma, uma flora precaríssima. A gente sabe também que a gente liga com dados da realidade, né? Essa, essa população é uma população 60 se anos vulnerável, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista da sua saúde. São, são pessoas que têm fragilidade na sua saúde, ou seja, se for contaminado nesse trajeto, corre um sério risco. As campanhas nacionais de saúde, até mesmo no município, nunca elas atingem 100%. Nunca. Sim. São campanhas muito importantes, muito eficientes, mas nunca elas atingem 100%. Agora, se a gente ficar dificultando esse acesso, o, esse número vai ficar menor ainda né, do que a gente tem. Acho que o último que a gente, a gente conseguiu eh, levantar parece que foi em torno de 70% que a gente consegue atingir isso pode diminuir e outra que a gente lida também com esse movimento do negacionismo, né, ou seja, dizendo que a vacina não não funciona, vai vai, vai mudar isso, vai pode causar aquilo, enfim, e isso também é, é um dado que pode contribuir para que as pessoas diante da dificuldade façam assim, para que que eu vou lá, né? Então tem que, que, que ter que gastar, tem ter alguém para me levar, sem, sem condição, né, de, de de gastar, de se locomover, enfim. Então, é, diante disso, a gente, nós, né, da bancada, eu, eu, enquanto o nosso mandato fez, mas a gente também sabe que os outros vereadores da bancada também fizeram, um requerimento solicitando informações é, sobre como é que vai se dar esse deslocamento dessa, né, desses idosos. A própria Associação dos Idosos entrou em contato com a gente, apresentou dados que isso é, é, uma, é, um, é um ato até criminoso, porque você vai estar colocando esses idosos, que muitos até estão em casa, talvez, fazendo distanciamento, evitando, pô, esse povo pode se deslocar, né? Correndo uhum. risco do contágio, né? E aí, é, a gente nós fizemos esse, esse requerimento, mas e no requerimento, a gente sugere a descentralização. E aí, tem uma outra questão também, por exemplo, é, muitos acham, muitos servidores acham, inclusive, que é que a gente não vai dar conta nos nosso centro de saúde. E não, não, isso daí não é, não é um dado, não é, é. É uma possibilidade verdadeira, de não dar. O centro de saúde não é dá conta. Mas por quê? Porque, da forma como está hoje, ou seja, a falta de profissionais para poder atender, e também a fragilidade da segurança, no final desse ano, 2020, início de 2021 vários centros de saúde sofreram, inclusive, inclusive eh, espaços de roubos, enfim, né? Então, quer dizer, essa preocupação também, ela é pertinente, essa preocupação, com relação ao, ao pessoal. Então, na própria nota do PT, né, nós, nossa bancada que, a gente, que nós apresentamos, é o seguinte, a gente defende a descentralização, até porque os nossos centros de saúde, eles dão conta de vacinar, de fazer a campanha na de gripe todo ano. Que é uma, vacina, que é uma, uma campanha muito importante, muito efetiva. Né? Eles dão conta dessa campanha. Então, a gente entende que é no centro de saúde que tem que ter esse, esse, essa operação mesmo, né? De imunização. Mas também a administração tem que, que garantir a contratação de profissionais para poder atuar. E também a contratação de segurança. A gente precisa de fato garantir a segurança dos trabalhadores até porque a gente é isso né a gente está num momento tão complicado né que esses grupos aí anti vacina né podem enfim atacar e e os nossos servidores têm que estar segurados até porque são eles que estão garantindo a imunização dessa população então essa é uma questão é uma questão efetiva no nosso requerimento a gente pede essa descentralização né? É, o, o, o vereador Sessica do PT também fez o mesmo requerimento pedindo que essa vacinação, a vacinação ocorra, que essa imunização ocorra nos centros de saúde. E, a, e aí a gente pergunta: né, assim, a gente até faz uma pergunta para a administração: né? essa aglomeração dentro dos ônibus é segura? Assim, não vai ter o contágio, não vai ter a contaminação, não pode né, ampliar essa, essa contaminação da, da Covid, que todo mundo sabe que se você ampliar a circulação olha o que foi o que aconteceu no final do ano né? os cientistas né, os profissionais, autoridades sérias falaram de saúde não abonere, né? e em várias regiões isso não foi obedecido e aí a gente estourou agora nessa segunda onda então a nossa preocupação é com relação a isso e já está né, é, é isso, já está mesmo já é, colocada essa, essa, essa preocupação muita gente concordando com isso tem uma outra preocupação também como a gente tem essa questão, né, de duas vacinas, né, ou do Tantan, ou da, ou da Cruz, né, que é uma diferença, é, precisa, precisa garantir que a pessoa que for tomar a vacina tem que ser da mesma, a primeira e a segunda dose. E quem consegue fazer esse controle de forma eficiente é a de Saúde. A sem Saúde tem ali todo o prontuário, está todo informatizado, tem todas as informações do paciente, daquela pessoa que já toma a sua vacina ali. Enfim, é o espaço mais garantido, mas a gente quer que, essa, que esse espaço tenha garantia também da ampliação de trabalhadores para poder atender essa população e também de segurança. Né? Porque a gente não está falando é, de, uma, de uma campanha simples, a gente está falando de uma campanha né, que envolve, né, enfim, que está muito polarizada na, mundialmente, né, inclusive, e, e que a gente precisa garantir a imunização dessas pessoas. Então, a pauta da, da vacinação está... Colocada, e a gente está nesse enfrentamento aí para garantir que essa população nossa possa receber eh, essa vacina sem complicações, que tá? ela tem direito de fato a essa imunização. Acho que se você falou de um outro ponto, que essa campanha. Tá um outro no... ponto é a eleição do Campreve, né? A eleição do Campreve, é legal. Isso. Bom, eu, aqui na, aqui na roda eu já falei várias vezes, né? Do... Já do nosso Instituto de Previdência, acho que o CCV foi o espaço que mais informou a população, que é o Camprev, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, é o um instituto que regulamenta as nossas aposentadorias né, do município, é um instituto que foi criado no governo Toninho Zalene, em 2004, que moralizou né, a situação com relação à aposentadoria do Servidor Público, antes esses recursos eram tirados diretamente do caixa da prefeitura, com o Instituto de Previdência, isso veio ser regulamentado, ou seja, no, o Instituto, ele, ele organiza eh, as, a, as verbas previdenciárias, a cota previdenciária do servidor, que hoje está em 14%, né? e a cota patronal, que está em 28%. Teve um aumento agora, no último ano, um aumento que a gente, eh, nós criticamos ...muito, porque é um aumento que não se justificava, mas a administração, assim, o quis fazer, né? e aí foi, foi realizado esse aumento da, da nossa contribuição previdenciária. O Campo Preve, ele, ele coordena, ele organiza essas, esses recursos para que não seja tirado da conta da prefeitura diretamente, porque a conta da prefeitura, o fundo da prefeitura, o caixa da prefeitura é para é garantir saúde, educação... É, é, limpeza urbana, enfim, e os, todos os serviços públicos para a nossa cidade para os municípios. Então, o Campo Prev, é, ele é um instituto que a gente precisa tratar de muito bem. E, e vai ter eleição agora. Eu gosto bastante de, de destacar que o Campo Prev, a lei que criou o Campo Prev, que é a lei 10 de 2004, é uma lei de referência nacional, uma das leis mais democráticas do ponto de vista de fiscalização de um instituto, da participação e fiscalização de um instituto de previdência. A nossa, então, nós temos uma diretoria executiva, né, que está dentro dessa lei, discriminado dentro dessa lei. Então, essa diretoria executiva é composta por quatro cargos. O, o diretor-presidente, que é indicado pelo prefeito, né, e nós temos depois três diretores executivos, que é o diretor financeiro, o diretor previdenciário e o diretor administrativo. Todos esses três são eleitos pela categoria. Tanto quem é aposentado e quem é da ativa vota nos seus diretores, nesses três diretores. Então, é uma diretoria executiva com quatro membros, um é indicado e os outros, três são eleitos pela categoria. Né? Depois a gente tem o conselho municipal de previdência conselho é composto por 12 membros, 7 são eleitos e 5 não são eleitos pela categoria. Então, são 7 eleitos pela categoria, sendo 2 eleitos pelos aposentados e 5 eleitos pelo trabalhador da ativa. Então, o trabalhador da ativa tem direito a 5 representações e o aposentado tem direito a 2 representações, desde o conselho de, sete, de 12 os demais, quem são? Dois são indicados pelo prefeito, dois são indicados pela Câmara Municipal e um indicado pela sociedade civil. Essa sociedade civil, a gente nunca sabe quem que... Qual foi a entidade... Meio escuro. É meio obscuro isso. Que, qual foi a entidade que sentou e indicou. Mas está lá. É claro que quando a gente estiver no poder, a gente vai... né Adriano, Quando o PT estiver na administração, a gente vai exigir que esse indicado da sociedade civil, a gente saiba quem foi que elegeu, onde foi feito o debate, que são, porque a gente está falando de um instituto que é extremamente importante. Né? Então, são esses, esse, é, é essa a composição. Então, são sete eleitos e cinco indicados. E vai ter eleição agora. E a gente gosta de sempre falar do CAMPREV, de, de atentar, de alertar, porque a gente está falando do terceiro maior orçamento do município. Só perde o orçamento da saúde e da educação. Então, então a gente não está falando de pouca coisa, a gente está falando de recursos volumosos. Né? E, o, e sempre a administração, ela, ela tenta, é, muitas vezes, interferir no nosso instituto e, e isso pode prejudicar muito os servidores até a garantia da sua aposentadoria esse ano nós vamos ter vamos ter eleição eu faço parte do movimento Campreve é Nosso né? no movimento Campo é Nosso tem as indicações dos nossos candidatos na minha página eu apoio além dos candidatos do Campo é Nosso eu também apoio é, duas candidatas aposentadas do coletivo Aposentadas da São Campreve também apoio duas candidatas de lá que são parceiras que participaram também nesse período, acompanhando tudo, é, enfim, foram, foram grandes parceiras na defesa do nosso instituto e na defesa dos direitos dos, dos servidores, estão na nossa página, né, na fanpage é, Guida Calisto 20, acho que é isso, Guida Calisto 20, está lá é, as, nossas, as nossas indicações, então a gente pede para que o servidor público vote nesses candidatos, e eu vou ser muito tranquila em falar isso, porque, veja, são candidatos é, que não, não têm nenhum, nenhum atrelamento com o governo. Porque nas reuniões do conselho, to, toda reunião tem sempre uma decisão uhum. e aí esse servidor vai ter que saber, ele vai ter que se posicionar. Uhum. Muitas vezes são servidores que têm né, é, comissionamento junto à administração e aí eles ficam. É, preso a isso. Eu, a gente não está aqui malhando o comissionamento. Não é isso. A gente tem que entender isso. Que servidor muitas vezes ele fica numa situação difícil, sem votar contra a vontade do governo, que ali assim é, é demarcado, sabe? É, é sempre tem um posicionamento ali do governo defende posições né, diferentes dos trabalhadores ali. Se você quiser saber entender na, na, na luta, no, ali no dia a dia né, o que é luta de classe, ali você vê sempre, né? Chegam pautas ali, muitas vezes, que os servidores têm que se posicionar. Por exemplo, essa pauta é, agora, né, do, do que foi o aumento dos, dos 14, né? Da alíquota. A gente teve até uma vitória importante, porque o conselho como todo, o para contrário ao homem mas muitos, muitos ali ficaram indecisos, ah, devo votar, não devo, é uma pauta nacional, é a reforma da Previdência, mas a gente não tinha números, em nenhum momento a gente teve números apresentados né, pela administração que de fato justificava o aumento da língua, a gente sabia que não justificava. Porque o nosso fundo é superabitário. Apesar da administração ter utilizado, né, no passado, o Jonas, ter utilizado algumas vezes os recursos nós, a gente sabia que a superabitária não justificava aquele aumento da lei. Né? Então, assim, muitas vezes chegam pautas ali no, no, no dia a dia que o conselheiro tem que se posicionar. E se não for alguém firme, alguém que esteja ali convicto do seu papel, é, a, a pressão é muito forte. Então, por isso que a gente... Se apresentar candidatos e candidatas que, de fato, vai se posicionar defendendo nosso sistema de previdência. Não vai te hora de, de tomar decisão. Porque ali o assédio é, é, é terrível, né? Eu saí agora, né? Encerrei agora o, o mandato para assumir a carga de vereadora é, e assim, não foram nem um ou dois momentos, sim, foram muitos momentos de enfrentamentos ali muito difíceis. Então, a gente chama a categoria a responsabilidade. A eleição seria dia 21, né? E aí foi é adiada o dia é, 27 e aí a gente tem, ó, tem um setor que acha que não deveria fazer essa eleição agora por conta da pandemia, por conta da aglomeração. A gente está indo atrás para saber das medidas sanitárias, se vai, como é que vai ser essas medidas para garantir que, que, as, que o servidor possa votar né, de forma tranquila, sem enfim, a gente está nessa disputa, a gente está nessa efervescência, né? fazendo campanha, inclusive, e é uma pauta muito importante. É, há um tempo atrás, muitos falaram assim: nossa, eu nunca nem sabia que existia chegam breve, nem sabia de onde vinha minha aposentadoria. Agora, uma das principais pautas de luta dos servidores, dos trabalhadores no Brasil, é a luta pela aposentadoria. E o Campo tá, né? no centro dessa disputa aqui em Campinas, para nós também. Então. É, é isso, acho que depois a gente pode ir conversando mais um pouco então, sobre as outras pautas que, que apareceram nesse momento de mandato. Legal, muito bom. Bom, a gente sempre conversa sobre o Camprev aqui, né? E a Guida, quando se elegeu para é, estar atuando como conselheiro do Camprev, foi num momento que o, o governo, na época, o Jonas, tinha feito um ataque e tinha retirado de, de dinheiro do Camprev, né? Então, isso mexeu bastante com a categoria e a gente passada com, com aquilo, e a reação depois veio na urna. Né? E foi um processo bastante... Foi uma grande vitória, né, Guida? Foi, é, foi muito importante. A gente espera uhum. que também se tenha nesse processo eleitoral, né? A Guida falou que o endereço dela é só procurar Guida Calisto 20 se você buscar por Guida Calisto na procura do Facebook já vai aparecer mas se você for entrar direto digitando o endereço é www.facebook.com barra Guida 20 você entra na fanpage, curta a fanpage da Guida para receber atualizações acompanhar as postagens do mandato o trabalho do mandato mas também é, será possível é, ver lá os materiais de campanha da, que a Guida uhum. mencionou aqui. É, tem bastante gente acompanhando, Leandro Eliel, Andréia Preta, a Wanda Conte está uhum. dizendo aqui que você está muito uhum. com entrada de preto e que ela não está conseguindo ver o seu belo sorriso. <risos> Mas que é um mal necessário, máscara, né? A gente espera que agora chegada da vacina a, a máscara se torna desnecessária né? mas a gente sabe que não vai ser para já, então enquanto for necessário, a gente toma as medidas sanitárias cabíveis tá ali já Pranta também falou que a imagem e o som dá bom para ela é, a Juliana Siqueira também, tá escutando bem ouvindo no fone, a dica para quem tiver com dificuldade de ouvir, é colocar o fone no aparelho celular, quem tiver acompanhando o celular facilita para escutar, tá? É, a Matilde Souza, muito bom estar aqui hoje com a nossa querida Guida, agora não mais como candidata, sim como vereadora eleita. Acho que a última live que a gente fez junto foi na campanha, né? Não pelo ccb mas uma live da, da campanha que eu participei e agora estamos aqui de novo com lives do CCD e com a participação da Guida. A Lígia também escreve aqui, ó, as respectivas máscaras abafam um pouco as belas vozes do Adriano e da Guida, mas não tem outro jeito, não tem outro jeito, Lígia. A Lígia, lembrando é que também acompanha, é, é assídua na, nas rodas, né? Obrigado pela audiência. Está também acompanhando Jefferson o Barro, Jefferson Barros, a Banda Conte, já falei, Paulo Davi Oliveira Camacho, Renato Antonioli, Vanda Lando, Vânia Lando de Carvalho, que também acompanha sempre, tá? É, nós agradecemos a audiência de todos e todas, mais uma vez, essa primeira roda de 2021, começando aí com o pé esquerdo, com pé esquerdo, e com a nossa vereadora recém a Guida Calisco, conversamos um pouco aqui sobre a eleição da mesa da Câmara Municipal, tratamos aqui também do processo eleitoral do Campreve e tratamos também é, da, da questão da vacinação e muita gente né, milhares de pessoas vão começar começarão a receber a vacina nos próximos dias e o mandato da Liga está acompanhando esse processo, fez alguns requerimentos e está fazendo inclusive um questionamento sobre o, o know-how que os postos de saúde, postos de saúde têm para fazer esse trabalho e que não seria necessário o caso de centralizar em são cinco pontos, né? Cinco pontos. Cinco pontos. Ao invés disso, os centros de saúde poderiam estar assumindo esse trabalho, e com isso a gente viabilizaria é, com mais segurança, mais conforto, e que as pessoas não, tão, não tivessem a necessidade de aglomerar, né? Porque tem muita gente que, que pode ir até o um posto de saúde a pé, né? E, e fica mais próximo de, de, de, da casa das pessoas, né? E as, a campanha de vacinação nós não estamos tá inventando a roda, né? É, a, enfim, o SUS faz com, com frequência, né? Acho que a única novidade aí é a questão da segurança, que tem que ter o um cuidado, mas também a prefeitura tem condição perfeitamente de, de acompanhar, né? E, inclusive nós temos uma guarda municipal que pode acompanhar esse processo também, né, Guida? É, é, é isso. É, fala é, isso. sério, né? É ah. <risos> enfim. Deixa a PM nas ruas, tomando conta né, das ruas, e a guarda vai tomar conta dos postos do de saúde, da é, E é cuidado com, com os próprios. Além das empresas é, terceirizadas que já estão lá, então né, em tese todo centro de saúde tem que ter um, um, segurança. uma segurança terceirizada, né, contratada pela prefeitura, mas é, a gente sabe que. É, nós podemos usar a da municipal Até porque essa segurança terceirizada O contrato diminuiu E o número de, de, de contratados é, é, é bem menor do que já foi No passado tá? Queria aproveitar esse momento aqui é, A vida também vai poder comentar Esse assunto né? Fazer um registro aqui do nosso apoio é, A toda a comunidade Do Jongo de Ituribiro E a Fazenda Roseira é, foi invadida, né, e, e teve um, um... Não sei nem se dá para classificar como roubo, porque pela maneira como, pelas fotos, pelas imagens que a gente viu, é, aquilo me parece ser mais um, um ataque mesmo é, de, de, de preconceito religioso, de racismo, e de ter uma tentativa de intimidação, né, porque o que eu vejo foi um vandalismo, na verdade, não, não foi o é, um roubo, né? quem entrou lá não, não entrou lá para roubar nada, aparentemente. Embora tenham levado também algumas coisas lá. Né? E, então a gente lamenta né? e, e a gente faz, engrossa aí, a voz da, da comunidade do movimento negro e da comunidade João Budito Ribeiro que está cobrando do, por parte da, da, da prefeitura que possa é acompanhar e garantir a, a, a segurança da Fazenda Roseira, né? um espaço histórico que é super importante, não apenas para os negros e negras, mas para a cidade de Campinas, embora a historicidade lá esteja muito vinculada né, com, com negros e negras, mas é um espaço importante para todos nós. Né? Quando a gente fala de um herói é, nacional que não seja negro, ele os, os feriados são para todo mundo e eles são na escola todo mundo aprende sobre né e então a gente acredita que aquele patrimônio é um patrimônio de todos e todas nós né e, e aí guida você quer falar sobre isso você foi procurada lá por eles né sobre a fazenda né isso é a gente também recebeu né é, as imagens as fotos os vídeos né do que do que aconteceu ali a gente foi solicitado um apoio né, do, do nosso mandato. E aí a gente... É isso, a gente ficou muito indignado, né? Porque a gente sabe que isso não é só uma questão de... Não foi uma questão de roubo só, né, a gente sabe Ali é uma região, um, um território aí de conflito, né? Se você for olhar a região que mais tem a ação imobiliária, aqui na, nessa região do Campo Grande, é aí. Você pega essa faixa de ambói um do louco. Então, é, é, cada esquina é um prédio, é uma incorporação imobiliária que está organizando. Então, a gente sabe que não é pouca coisa com quem a gente está lidando ali. Então, a gente vê isso com, com muita preocupação. Então, a gente apresentou, assim, enfim, a gente né, é, está apoiando a luta, teve muita denúncia sobre que a administração pública, a Secretaria de Cultura, de Segurança, não dá apoio nenhum, ou seja, é, precisa ter ali né, o apoio à estrutura, é, cortar o mato, a limpeza, né, todo esse apoio da, da administração, porque é um patrimônio da cidade, inclusive, patrimônio cultural, e não tem recebido esse apoio de estrutura da administração nosso mandato, a gente está organizando uma ação pelo nosso mandato para poder dar esse apoio né, à comunidade ali à, à Fazenda Roseira a gente sabe que a Fazenda Roseira com um papel um importante, inclusive tem é, parceria com o município, com a Secretaria Municipal de Educação, né, com a educação ah! aqui município, faz um trabalho importante, e a gente sim vai estar apoiando a luta né, a luta, a luta ali da Fazenda Roseira né, das companhias que se né? e a gente está tirando uma agenda ó, e buscar mesmo né, é, saber dos órgãos públicos por que não foi esse ainda, por que estão abandonando a família rozeira. Isso acho que é, acho que é importante, e assim que a gente tiver alguma resposta, a gente vai estar tá também publicizando nas nossas redes. Então, a ideia é fazer uma visita, a ideia é fazer diligências nas secretarias, a ideia é fazer isso mesmo, porque muitas vezes é isso, a gente muitas vezes fica esperando a partir de um diálogo, a partir isso não tem. Então, a gente precisa né, nos colocar mais, cobrar mais e o mandato está se colocando à disposição disso. Né? tem tanto a vereadora Paola como o vereador Cecílio já se posicionado também, e a ideia é a gente somar forças aí na defesa desse importante espaço para o município Legal. eu vi uma postagem no, no perfil da, da Paola sobre esse tema me que inclusive, é inclusive Paola e Cecílio que já ficam já convidados a estarem aqui com a gente também em algum momento aí, vamos combinar e e a gente estende aos demais vereadores da esquerda, né? com quem a gente quer seguir dialogando. Né? A gente é, fica feliz pelo fato de ter, a gente ter conseguido garantir a unidade que a gente conquistou no processo eleitoral né? e que a gente consiga dar sequência em ações conjuntas. Né? Então, o Centro Cultural de Esperança Vermelha está aberto a, a vereadores e vereadoras de esquerda atuam e são combativos e, e a gente vai querer com certeza dialogar com todos e todas. Né? A gente está caminhando aqui para o final. É, essa roda é mais rápida porque ainda tem um monte de, de compromissos e ela reservou um espaço para estar tá aqui com a gente. Nós também estamos fazendo as rodas num tempo mais curto de, de um determinado momento da quarentena para cá porque quando Começa quando vem a pandemia e começa a quarentena. O número de lives cresceu exponencialmente, né? Então tá todo meio cansado de, de live o tempo todo. E por isso a gente, até para garantir a audiência, né? Pela nossa experiência aqui, nós observamos que quando a gente faz a roda com duração de uma hora, é, a gente consegue segurar melhor a audiência, as pessoas acompanham a roda toda, depois de uma hora quando começa a passar disso, o pessoal começa a sair, até porque tem os afazeres domésticos em casa, tem a janta, enfim e, e também porque está todo mundo cansado, imagina uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, remotamente né? vai ficar a noite toda também na frente do, do, do celular de, de uma câmera, do, do notebook não dá, né? então por isso as rodas elas terão em torno de uma hora de, de duração. Em alguns momentos, quando a gente não tiver nenhum convidado, eu vou estar aqui, a gente vai fazer um, uma análise aí, com comentários de tudo que aconteceu durante a semana na cidade e também comentando o que está previsto acontecer na, na semana que entra, né? o que aconteceu na semana que passou e o que a gente prevê que vai acontecer na semana que entra. A gente, é, mais em alguns momentos, teremos convidados. é o caso, hoje, quem entrou agora, estamos aqui com a Guida Calixto, agora eleita vereadora, vereadora mais bem votada do Partido dos Trabalhadores, uma das quatro mulheres que estão na Câmara Municipal. O Partido dos Trabalhadores tem é uma bancada toda negra, né, com três, é, três vereadores, duas vereadoras, duas mulheres negras e o Cecílio, que também é negro, então é uma bancada muito especial né, para a gente. Eu, eu, particularmente, fiquei muito feliz com essa bancada, acho que ela é muito representativa do que é na, na, na nossa cidade, é, o Partido dos Trabalhadores, é um, uma bancada que tem a cara da base social do, do Partido dos Trabalhadores e eu acho isso muito legal, porque a gente consegue expressar de fato o que é o, o, o nosso partido e essa riqueza, né, com certeza é, é um grande avanço para nós. É, a gente sabe que tem é, uma série de, de, de, de questões que influenciaram nesse processo, mas a gente sabe também do trabalho dos três, tanto da Paola, quanto do Cecílio, quanto da Guida. O trabalho da Guida eu acompanhei mais de perto porque ela também participa aqui do CCV junto com a gente porque também sou servidor público então eu já era a base social da guida que era minha dirigente sindical depois fiz campanha para ela no no campré. fazer campanha para a guida já já já estava no, no, no automático assim né quando ela foi candidata à vereadora já já estava tudo é, encaminhado né e enfim então um trabalho é, muito combativo nos últimos anos, que foi coroado agora com essa eleição. Então, desde já, a gente diz aqui, nem preciso dizer, vocês não conseguem ver o meu sorriso, mas eu, eu, dá para ver quando eu olho quando a gente olha nos olhos aqui, dá para é, ver, né? É a gente está muito feliz com a eleição da Guida né? e os as lutas que vão, porque a gente sabe que vai ser um mandato muito combativo, né? Então, estamos acompanhando a Lá a Guida, o Cecília Paula e também o Paulo Búfalo, a Mariana Conte e o Gustavo Peta, que a gente espera também que esteja com a gente nas lutas que travaremos durante os próximos quatro anos no Legislativo, tá? É, bom, eu já li todos os comentários que tinha aqui, perguntas. Tem muito comentário sobre a vacina, eu só gostaria de esclarecer. Você, você é, conseguiu ler aí? É que algumas coisas apareceu aqui, não sei se é a mesma página. Deve possível. ser outra, talvez. Deve ser. Porque para mim não tá aparecendo aqui. É, aí, por exemplo, apareceu a Adriana Neves aqui falando da, da, da preocupação de ser um centro de saúde, né? Ali já também. perguntou da vacina dos, dos professores, né? Ah, ah, agora eu consegui. Você Quer conseguiu? que eu leia aqui? Você, Vamos que lá. Que aí a gente pode... É, é porque eu tava acompanhando... Senão o pessoal vai outra, achar, nossa, a um vida tá pro vídeo. vereador agora não quer responder as <risos> perguntas. Olha eu já criando problema. Olha o que a Adriana tá <risos> fazendo Não, vamos ler todo mundo aqui agora. É, é. Ó, agora ele é abriu, gente. Eu tô aqui preocupada, ele falando eu estava tava eu acompanhando de um outro lugar. <risos> de um outro grupo, é. Né? É, não tava sim. aparecendo. É. Da postagem não, do grupo, tá talvez. Mas aqui, ó. O Silas está dizendo um absurdo, as comunidades quilombolas terem sido excluídas do grupo prioritário, notícia quentinha de hoje, o e... que é uma contradição, né? o Dória faz toda aquela média para vacinar uma mulher negra e depois, no, no dia seguinte, exclui os quilombolas do, do grupo prioritário. Né? Mais uma luta aí para a gente fazer. É... A Lúcia Lutária Anacleto, que a gente conhece como Márcia também, as populações quilombolas estão nos municípios de pior IDH do estado de São Paulo. e Na pandemia, ficaram fora de qualquer política pública que atendesse às suas especificidades. Agora, com a vacina, novamente foram excluídas. É, a Lígia Prandu, Gostaria de saber se a Lila tem alguma devolutiva da Prefeitura sobre vacinação dos educadores. Estou muito preocupada. Perguntei ao secretário de Educação e ele disse que está pressionando mas estamos amarrados no e pelo Plano Nacional de Imunização. Se o estado continuar em fase amarela, haverá certos retornos sem vacina. As respectivas máscaras, abafam um pouco, isso eu já tinha lido. É, Andréa Preta. Andréa Preta que fez o jingle e uma grande conhecida nossa aqui. Doutora Linda. É, boa noite, vereadora Guida. Uma das primeiras declarações à IPTV, o prefeito eleito disse que haveria corte nos serviços públicos, cultura e educação. Isso está valendo mesmo? Outro assunto. Algumas pessoas acham que poderá haver problema com o estoque da vacina, por isso a centralização. Mas eu acredito que a descentralização seria a melhor saída. Existem condições de armazenamento nos postos, além do que você já disse sobre segurança. É pergunta importante. A Andrea Neves também comentou aqui, né, disse que nos postos muitas vezes falta espaço adequado e é preciso de geladeiras para manter a vacina na temperatura ideal. Acredito que seja necessário existir um local central que faça a distribuição da quantidade correta das vacinas, até mesmo para segurança, evitar furtos, etc. A Andrea Preta coloca que são cinco pontos é muito pouco no tamanho tá de Campinas. A Adriana Neves concorda com ela. Uh, depois aqui, vamos lá. A Fabiana Ribeiro está dizendo que em Niterói, no Rio de Janeiro, metade da população de Campinas tem 54 pontos de vacinação. Campinas com 5 pontos é um absurdo. Né? Leandro Eliel está dizendo boa noite. A Juliana coloca que ela acha que o problema é a falta de segurança. Uh, vamos lá. A Vânia está dizendo aqui que o som não está legal. Vânia, tenta ouvir com o fone de ouvido, talvez melhore. Tá? É, outro comentário da Márcia. Muito boa iniciativa dos gabinetes de esquerda em contribuir na fiscalização da proteção aos territórios negros da cidade. A Casa de Cultura Fazenda Roseira é um patrimônio de Campinas. A Juliana Siqueira escreveu. Exato. A Adriana Neves. Minha preocupação é que mesmo que a vacinação... Seja colocado em todos os postos de saúde, existam aglomerações e confusão dentro dos postos. É preciso que exista uma boa organização e orientação dos usuários. Orientação sobre o fato de que gestantes e crianças não podem tomar a vacina, que idade pode ser tomada, vacina, etc. A orientação deve ser feita nos meios de comunicação. Daniela Caetano, maravilha de diálogo super importante no contexto em que vivemos. Adriana Neves, dizendo que não viu até o momento o calendário de vacinação sendo divulgado pela mídia. Wanda Conte, dizendo que é um absurdo, o que o Dória fez, acho que ela está se referindo aos quilombolas, imagino, né? É, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. A Paula Viana, dando boa noite. Agradecer a Paula e ao Marcos que estão nos ajudando aqui na técnica. E E mais Daniela comentando aqui ó, de fato essa bancada negra, popular e aguerrida nos contempla muito um respiro para o povo de Campinas bancada muito representativa disse a Márcia. a Juliana, vocês estão acompanhando a questão da barragem que querem construir na área da APA mais uma questão aí essa questão que se arrasta anos né? A questão da barragem nós já fizemos um uma roda específica com o Rafael Moia aqui sobre a questão da barragem, né? Podemos pensar novamente, tratar esse tema de novo. Acho que é importante. O é, que mais? Maria Amélia, parabéns ao CCV pela iniciativa, parabéns a Guida, muito importante necessário esse tema, você me representa muito. Comentário da Maria Amélia. Da Maria Amélia. Marilena Ferreira, dando boa noite. O uh, que mais? Marcela Rodrigues, dando boa noite aqui também, valeu Marcela, e a Marilena Ferreira, por último aqui, ó. Encontro, agora como vereadora, que este espaço continue sendo um momento de reflexão, caminhamentos das infinitas demandas da nossa cidade, Guida, você nos representa, conte conosco. Acho que eu li tudo aqui. Acho que sim. Não esqueci ninguém. É. A gente vai falar e eles, às vezes vão voltar e... Vão Qualquer aqui. coisa eles puxam a maçã nele aí. Qualquer é, é, <risos> coisa a gente vê aqui. Vamos lá, aqui. Vamos lá? Então, falar bem, é, tentar é, falar um pouco rapidamente sobre as, as, as questões colocadas aí. A gente não teve resposta, Lígia, sobre a questão da vacinação é, dos, dos trabalhadores da educação. Veja, a gente sabe que tem essa, essa, essa proposta né, do retorno né, das, das aulas. Ah, o secretário divulgou que o retorno não vai se dar ainda nas, com os menores né, da educação infantil, mas vai se... Enfim, apresentou um monte lá, né, várias... Várias questões, uma proposta, várias medidas que a gente sabe, né? Que a gente sabe que, enfim, é, é, essa é uma coisa tão, tão séria para nós, que quem é educador, é, só quem é educador sabe o que é estar numa sala de aula com, com as crianças. Então tem gente que acha que dá para a gente exigir de crianças, de crianças, né? não estou falando nem de. De crianças com menos de 12 anos, vão usar a idade, né? Que a, que a legislação aí demarca. É, acha que a gente consegue controlar esses corpos, essas crianças, né? Que eles vão, enfim, se atentar a essas, a essas medidas. Tem um meme muito engraçado, que uma criança chega com uma máscara, né, em casa, o pai pergunta, filho, que máscara que é essa? Ele fala assim, ah, essa máscara é legal, né, pai? Essa máscara que eu peguei do... Joãozinho, o Joãozinho trocou com o seu quem, trocou com o seu quem, e aí a gente resolveu trocar as máscaras, é isso, né? Então, enfim, mas a gente tá, a gente tá pressionando para que tenha um calendário, né, já que pretende ter esse, esse, esse retorno, esse retorno não pode ser de forma insegura, tem que ser o máximo possível com segurança, né? a comunidade dos, dos trabalhadores da educação, tanto, tanto monitores, quanto professores, pessoal da limpeza, pessoal da, da cozinha, da Maria enfim, são trabalhadores e uma boa parte deles são do grupo de risco, têm comorbidades e aí essa, e essa população precisa ser vacinada. Então, a gente vai continuar nesse, nesse enfrentamento. A gente sabe que existe uma pressão grande, até teve há pouco tempo né, uma reunião dos prefeitos né, é, em Brasília e tem essa pressão muito grande, do retorno às aulas, mas a gente quer esse retorno com segurança, porque ninguém está brincando. Quando a gente sempre falou que qualquer, é, qualquer espaço de, de aglomeração, qualquer espaço onde a gente fosse ter mais pessoas juntas, a gente, o rebote viria, E veio agora. Né? Então, ninguém está se comprovando aí. Né? Eu, eu, eu gosto sempre de dar um exemplo, porque eu tenho um exemplo em casa, minha filha é da saúde. Teve um dia, ela chegou em casa e ela, e ela tá no atendimento ao Covid e ela falou, mãe, olha, teve, hoje a gente é, teve seis óbitos. O que são seis, gente, é muita coisa, né? Muita coisa. Um óbito é muita coisa. Então, a gente não tá, não é uma questão de, de que a gente está vendo pelo período, que a gente está inventando, não é isso, gente, é uma questão séria mesmo, e é mesmo de vida de morte, na verdade, é isso de morte, então, a gente está a gente tá pressionando para que tenha essa vacina, para que os profissionais da educação sejam vacinados. Com relação a, aos, aos postos, né, é, que a Adriane aí tá, tá demarcando é isso, o que a gente quer é organização, Adriane, a gente não quer, né, assim, aglomeração, a gente não quer que atenda a população de qualquer jeito, a gente não quer mais sacrificar o setor público que tá fazendo horas aí para trabalhando para poder garantir o atendimento. A gente sabe muito bem que a, a tragédia no Brasil não foi pior por conta dos trabalhadores da saúde, por conta do SUS, não teria sido muito pior porque a gente tem um governo federal que é genocida, genocida, né? É, enfim. E aí a gente está lutando no dia a dia pela nossa sobrevivência. Então a gente não quer isso de forma alguma, né, que seja feito de forma desorganizada, sem estrutura. A gente quer que seja com estrutura e Campinas tem condição, gente, tem condição, né. Nós, o ano passado, a, aqui em Campinas, o município, foi um dos municípios que não teve queda na arrecadação. Não teve. A gente está lá no Conselho de Previdência, a gente está acompanhando isso. Não teve queda na arrecadação. Campinas tem condição de atender essa população sim. Se não for no centro de saúde, mas então descentraliza isso, apresenta outras opções, onde que vai ser? Se não é nos, nos vários postos de saúde que a gente tem. Mas apresente é o que não dá é para colocar toda essa população para circular novamente. É esse o risco muito grande. Ó, a região do Campo Belo vai ter que vir no Marigate, próximo ao Marigate, lá do Campo Belo, lá de São Luís, lá de Fernanda, vai ter que vir até o Marigate para essas Pessoal do Ouro Verde, seis, enfim, né, toda a classe, vai ter que vir até a Rio União. E aí, em Campinas tem uma área rural extensa, tem gente, população que vive na área rural próxima aqui de Campinas. Vai ter também que se locomover. Por exemplo, a gente muito fala, né, que o Barão Geral é um território, né, que tem uma classe média, mas tem bairros, tem população pobre no Barão, no Barão Geraldo. No Barão Geral, né? Tem uma população lá, de, enfim, esse povo vai ter que e utiliza o transporte público tem muita gente que mora é lá que não tem né que, que vai ter que ser utilizado o transporte público vai ter que vir até o tacoral. a mesma coisa já que em Gide, aquela região né? rural também eu tenho que vir até o Taquarau então assim eu coloquei esse povo para se locomover isso é um absurdo e aí um prefeito que é médico um prefeito que sabe o que é uma pandemia que é o que é o covid Gente, isso na minha cabeça não entra. Então, é essa a discussão. A gente tem o efetivo da guarda municipal, a gente tem condição de, de tratar isso com seriedade e garantir que a nossa população seja vacinada com segurança. O que é o que a gente quer. E a gente também não quer colocar os nossos trabalhadores em risco. Não, a gente não quer colocar os nossos trabalhadores em risco. Que já estão muito em risco, né? É, e aí, falando também rapidamente sobre as ações, né, do mandato, a gente já teve, assim, demanda de tudo. Por exemplo, a gente teve demandas. No bairro Vila Rica, por exemplo, a gente foi acionado porque lá tava tendo, inv tá tendo invasão no bairro de Gampas, que é o Saruê, né? Eu não sei qual que é a diferença, mas enfim. Tá tendo essa invasão, o população está sofrendo lá. Quando a gente foi lá verificar, muitas das ruas estão sem coleta de lixo. Tem muito lixo lá, né? Principalmente nas ruas lá, mais no fundo, a rua 16, 17, 18, as ruas mais lá, ó, em torno ali de uma creche que tem, né, do sei que tem ali, a população não faz, ó, a prefeitura não faz a limpeza pública. Então, quer dizer, é uma cidade que ela está tá em via de abandono. Assim. E, e aí a gente fica é, achando que não tem condição de atender a população? Tem condição sim de atender, tem condição, a gente tem, é, a gente tem recursos para isso. A gente tem recursos para isso. E aí o, o gestor público vem, faz um lobby, né, dizendo que vai fazer é, cortes, né, cortes de salário, vai congelar, enfim, né, é, para jogar para a torcida, porque a gente sabe muito bem que Campinas não teve queda de arrecadação, Campinas tem uma situação financeira ainda muito confortável, mesmo na pandemia, a gente teve municípios aí que passaram sérios problemas financeiros e Campinas não, não, não enfrentou isso. E eu tô falando assim, não estou apresentando dados, as pessoas vão falar, ah, isso aí é só o papo da oposição, né? Mas vamos lá. A gente é, já convidar, inclusive, para isso, a gente tem um conselho político, né? O, o mandato está organizado a partir de um conselho político. Nós temos uma, um grupo, um GT, um grupo de trabalho que vai discutir finanças públicas, né, que a gente a está gente é, nos, nos organizando para discutir essa alta de finanças públicas e logo a gente vai apresentar os números. A gente vai comprovar que, de fato, o Campinas tem condição de entender melhor a, a sua população, principalmente no espírito da pandemia. É um período que vai ter muita dificuldade econômica para a população, muita gente vai emprego. né? sabe o que os artistas enfrentaram e estão enfrentando para poder garantir o mínimo de sobrevivência, sem um o respaldo da, da Prefeitura. Muitas vezes a Secretaria de Cultura virando as costas, Então, tão, ele está gastando onde esses recursos? Não está indo para a limpeza pública, não está indo para a saúde. Aí tá onde está sendo gasto? Então, a gente sabe, então, a gente quer colocar isso tudo na mesa e apresentar essa alternativa para a cidade, apontar. Olha, a cidade precisa ser melhor cuidada. E o nosso mandato vai... É, tocar é, essa, essa, essa pauta. Né? Então, dizer que a bancada do PT está com muita disposição de discutir a cidade, a gente já está trabalhando muito, a gente, não, a gente né, até ter, ter brincado um pouco nós lá da bancada. A gente não está tendo nem tempo de respirar, tem pauta de, né, de A a Z, assim para a gente tocar, porque a cidade está nessas condições, né? tá, so, sofre esse processo. Monte a cidade como um todo. Então as pessoas estão realmente muito preocupadas, muito desesperadas, né? E não é pouca coisa. Essa pauta da APE, ela volta novamente, né? Falar para Juliana que a gente é, vai estar acompanhando, inclusive, e a gente também é uma pauta que a gente vai levar, inclusive, para o nosso Conselho político, né? É, debater também. E falar isso, pessoal, assim, conte conosco. É, e a gente só que, a gente sabe que eu. Eu sozinha não, não dou conta não, a gente precisa de vocês também, junto, porque é, é, muita, é muita demanda. Amanhã vai ter uma reunião na Câmara Municipal, que a gente vai discutir as comissões. O PT tem direito a participar de dez comissões, nós vamos estar tá apresentando né, os nossos nomes em dez comissões. Então, tem comissão de legalidade, que a gente vai participar, uma, uma, uma comissão importantíssima. A, a, a bancada, né? Comissão de Legalidade, Comissão de Educação, Comissão de Saúde, Comissão de, de, de, de Direitos Humanos, Comissão de Mobilidade. São tudo pautas muito caras para nós, para o Partido dos Trabalhadores, e, e, e comissões que discutem pautas importantes para a cidade, para essa população trabalhadora que mora nesse município e que está sofrendo todo esse desmão. Então, a gente pede aí né, o apoio. Continue acompanhando a gente, continue nos cobrando, nos, de, nos demandando e nos apoiando nesse, nessa nossa em, empreitada que a gente está agora aí no, no Parlamento Municipal. Não sei se eu falei tudo, viu, não, Falou, botado, é isso mesmo. Falei, ah, falou sobre, ah, só sobre a questão do corte, né? Do, das comunidades quilombolas. O, eh, nós a bancada a bancada do PT Adriano nós nos nós formalizamos a nossa entrada numa frente parlamentar regional né da, da região metropolitana de Campinas essa frente parlamentar ela já debateu, discutiu sobre o corte de verbas da para o hospital aqui de Sumaré né, o hospital eh, da Unicanto lá, que tem a sede lá em o Dória apresentou um corte de verbas para o setor pediátrico desse hospital. Nós nos organizamos nessa frente parlamentar né, de vereadores aqui da, da região. A gente fez algumas solicitações aí ao governo do estado e isso foi muito positivo que o governo do estado voltou atrás né, dessa decisão de corte de verbas. Eu gostaria, eu quero levar essa discussão também, né, de ter retirado as comunidades quilombolas do roteiro aí, né, do calendário, de, do, do grupo, né, de prioridades da vacinação. Eu acho isso muito sério, né, é, e aí eu quero ver também se a gente consegue colocar essa pauta dentro dessa frente parlamentar. Enfim, a gente vai ter que tomar algumas decisões, algumas ações, a gente vai ter que fazer para poder fazer denúncia, né, desse ataque e apresentar uma, uma alternativa né, de luta política para que o governo possa reverter isso. Como a Adriana falou, fez tanto lobby em dizer que estava vacinando né, uma trabalhadora negra e agora ele expui uma comunidade inteira de negros. Que a gente sabe como racismo permeia todas essas decisões. Então, a gente vai estar tá denunciando tentando aí encaminhar essa pauta de, de enfrentamento. O último informe, porque é muita coisa, tá, gente, desculpa. O último informe é sobre a, a, o, o reenquadramento dos profissionais da saúde. Então, parou de reenquadrar os profissionais da saúde do grupo de risco, essa denúncia chegou ao nosso mandato, nós fizemos diligências na Secretaria de Saúde, no departamento, no TPSS, né, que é o departamento que faz toda a organização dos nossos afastamentos, né, de saúde do trabalhador. E aí a gente tem já uma reunião agendada com a secretária para essa semana, com a, secretária, com a nova Secretaria de Infos Humanos, porque a Secretaria Municipal de Saúde parou de, é, de enquadrar os trabalhadores da saúde que são no grupo de risco, porque tem uma, uma, uma, um decreto que regulamenta que esses trabalhadores que são do grupo de risco que tem comorbidade, que tem mais de 60 anos, eles não têm que ser afastados, mas eles têm que ser realocados dentro do trabalho para que não sejam né, vulneráveis à, à contaminação do Covid. Simplesmente, o secretário antigo saiu, o Carlos saiu, e a partir agora de janeiro, esses trabalhadores agora ficaram lá. E a gente fala é, mais. como que não entraram até agora? Porque não, Talvez não tinha comorbidade, talvez não tinha 60 anos ainda, adquiriu-se citados agora, ou adquiriu alguma doença agora, e aí eles não estão enquadrando mais esses servidores. Então, a gente também, a gente foi acionado, e aí a gente vai ter uma reunião agora para ver se a gente consegue resolver isso, porque tem que resolver isso. O trabalhador não pode ficar na linha de frente tendo uma comorbidade. A gente tem trabalhadores aqui em Campinas, faleceu justamente por isso, porque não foi afastado do trabalho. Então, uma trabalhadora no, no Marigate, né, tia de uma companheiraça nossa, da Jaque, faleceu porque ela não foi afastada do trabalho. Ela era trabalhadora, tinha comorbidade, estava num ambiente de Covid, né? a gente continua falando convidado estava lá, e enfim, e veio a óbito. Então, é uma questão muito séria para nós. A gente está indo, é, o mandato está também tocando essa pauta. Aí. Vamos ver se a gente consegue inovir isso mais rápido possível. Legal. Legal. E eh, lembrando que, estava eh, olhando aqui um, um dado de hoje, o SUS municipal de 86 leitos, são 82 ocupados, apenas 4 leitos livres. E o SUS estadual com 17 leitos, 14 ocupados. Ou seja, nesse momento tem 7 leitos no SUS na cidade toda. De, de Campinas, uma cidade com 1 milhão e 300 mil habitantes. 7 um leitos mais, né? na tem para poder receber... É, só, ser São... só de covid né leitos covid isso no, no SUS aí na, na iniciativa privada tem ainda 29 vagas né? a gente sabe que a prefeitura depois vai comprando vagas é no, no privado né? mesmo assim é um número muito pequeno para a cidade do porte de Campinas né então fica aí esse recado para que todos se cuidem e se Qualquer festinha casa... né, pode completar esse set rapidinho. Hein? Exatamente, exatamente. E a gente sabe que a gente ainda vai viver o, o efeito das festas de final de ano que Sim. ainda estão para acontecer, né? Sim. Então o momento é um momento de, de, de alerta, né? E da gente se cuidar, e porque a, a vacina vai ser um processo lento e que a gente vai fiscalizar, né, o mandato da Guida já tem acompanhado esse processo, mas é, é lento, não é para já. Esse ano ainda a gente vai é, viver tendo que tomar esses cuidados que a gente está tomando nesse momento, por exemplo, que é o uso de máscara, né, e enfim, protocolos sanitários continuam valendo e a gente precisa se cuidar, tá. É, eu acho que é isso, queria agradecer muito a Guida, mais uma vez está aqui com a gente, agora na condição de vereadora, recém-reempoçada, e a gente está muito feliz que você esteja lá, sabemos da sua da sua luta, da sua combatividade, e a gente não espera menos de você, que não seja muito trabalho, como você já já prestou conta aqui, né, e já relatou para gente. A gente segue te acompanhando. Volte quando quiser, mas a gente também vai te acionar de vez em quando. Sempre que tiver uma pauta quente lá na câmara, a gente vai encher o saco para você vir aqui para bater esse papo com a gente, tá? A gente fica por aqui. Terça-feira que vem, a partir das 19 horas, a gente volta novamente com a nossa roda. Durante a semana sai o card que a Paula vai fazer e aí a gente divulga o tema, tá? Geralmente são temas conjunturais, né? O que está acontecendo. Na cidade, no estado, no país, às vezes no mundo também. A tá? gente agradece a Paulo e o Marcos mais uma vez que estão aqui com a gente e ajudaram pra, na, na produção, aqui na técnica, para que essa roda acontecesse. E espero que não tenha conseguido acompanhar. Um abraço a todos e a todas. E semana que vem, terça-feira, às 19 horas, estamos de volta aqui com vocês. Bom, posso dar um tchau? tchau pessoal, <risos> tchau banda querida, o pessoal que acompanhou, Adriana, Andréia, enfim, não vou falar o nome de todo mundo, não posso esquecer, Dani, Andréia, Matilde, a Fabi, que acompanhou também, a Fabiana, é, agradecer, aí, peço para vocês, por favor, não, não me abandonar, esteja <risos> conosco, eu tô lá no gabinete 6, tá, a hora que vocês quiserem passar por lá, tá tendo um pouco de restrição, por conta da pandemia, mas a gente liberar tudo, a gente espera vocês lá. O nosso gabinete está com as portas abertas, mas vocês têm o contato, o contato né, do Adriano, do, do nosso pessoal. Acionem a gente, é, vamos à luta, com vacina, né Adriano? E com a vacina. gente não pode deixar de falar, fora Bolsonaro. Fora o Bolsonaro, é <risos> isso aí.